Há 10 anos atrás vocês ouviram falar em smartphone, smart tv, bluetooth no carro, spotify, youtube, 10 anos atrás gente Imagina como vai estar o mundo daqui 5 anos, não tem como a gente mensurar, a evolução está muito grande qual é o perfil desse público no mundo todo? 54% de mulheres, 46% de homens. E um dado interessante, desses 2,3 bilhões de pessoas, 70% pegam no celular, pegam no dispositivo móvel, pelo menos uma vez por dia. E eu falo em dispositivo móvel porque 95% das pessoas que consomem internet e mídias sociais no mundo hoje, 95% é através do smartphone, é através do celular. Então você imagina que 70% dos 2,3 bilhões de pessoas, pelo menos uma vez do dia, vai captar o celular e vai dar uma olhadinha lá nas mídias sociais. E se a tua propaganda estiver lá, se você souber a técnica, e esse é o grande segredo, esse é o poder que está na mão de vocês, é o poder que está na mão de todo mundo, se você souber como entregar para essa pessoa que pegou o celular aquilo que você está vendendo, pronto, já fez a tua propaganda. Sabe quanto custa isso? Tem campanha que eu fiz aqui, essa campanha que nós fizemos ontem mesmo, você estava fechando hoje, 0,03 centavos. Custou. Custo por mil, meu não chegou a um real. Quanto você gasta para fazer mil panfletos hoje? Detalhe, eu direcionei as mídias para aquelas pessoas que estão dentro do meu nicho de mercado: empresários, lojistas, pessoas que têm interesse em comércio, pessoas que querem saber de negócio.